Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, além Lenda Notícia Esse vídeo eu recebi de um amigo meu, o Aloysio Fraga, que é empresário em Teresina Ele fez uma visita no final de semana à chácara do João Marreiros, que mora entre os municípios de Altos e Teresina E ali ele constatou a existência de um patriota, de uma pessoa que verdadeiramente ama o Brasil E que faz questão de colocar isso para o mundo através das cores da nossa bandeira que estão retratadas em praticamente todos os acessórios da sua chácara, da sua residência, nos bancos, ele mandou fazer uma praça, e, e na própria vestimenta, né, nos calçados, em tudo ele coloca as cores da nossa bandeira. Há quem diga que isso é ufanismo. Ufanismo é quando você desconhece a realidade para louvar o Brasil, mesmo que o Brasil seja um país que não corresponda aos fatos, que não esteja realmente é, atuando a partir do seu governo, da sua administração No tocante a atender a demandas da nossa população Essa questão do fanismo era muito colocada na época da ditadura militar Inclusive contra o Doni Ravel, aquela dupla que fez a música belíssima Eu te amo meu Brasil Eu te amo meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul anil Eu te amo meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil e tá aí o João Marreiros, do alto da sua juventude experiente, mostrando que nós, em qualquer idade, podemos e devemos amar o nosso país. Veja. Peraí, um aí, fiquem mais junto mais vocês, quatro aí. Fica aí que eu vou começar a bater umas fotos aqui para mandar. Fica junto delas aí, João Marreiro. Aqui aqui. Estamos chegando aqui na chácara do João Marreiro. Esse é o piauiense mais patriota que eu conheço. Isso. Entendeu? E por que, é que eu digo isso? Porque só para vocês terem uma ideia aqui, olha a cima assim aí com as aves tudo verde e amarelo. A Erudina é esposa dele. Vou baixar um pouquinho, olha aí. A Herodina, outra patriota. Olha o sapatinho Opa. dela. Lindo. Um verde e um amarelo. tá vendo? Um verde e um amarelo. Esse, não é? esse Bolsonaro Aí eu vou virando aqui Para vocês terem uma ideia Do que é ser patriota O que é amar esse Brasil Entendeu? É preciso que vocês conheçam A capacidade Do nosso amigo João Marreiro Olha só As estátuas aqui Da praça dele Como é que são as cores Não é? Tá vendo? Isso sim, olha aqui o banquinho, o banquinho ah, onde ele gosta de sentar lá. à noite. Entendeu? Olha aqui, minha gente, o que é ser patriota. Brasil acima de tudo. Aqui é esse o slogan: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Esse é o João Marreiro, que eu vim visitá-lo aqui agora. E esse brasileiro mais patriota que eu conheço, não é, João? É isso aí Diga alguma coisa aí, João, que eu estou gravando Eu estou me sentindo muito prazeroso neste momento Por estar recebendo um grande amigo meu, doutora Aluísio fraco Estava mais ou menos com 10 anos, né? Ou 8 anos Oito anos Oito anos que a gente não se via, certo? Mas estamos... Ele está me fazendo uma visitinha aqui na minha chácara Chácara Marreiro, certo? E então, certo? Estou tendo este grande prazer de recebê-lo aqui na nossa casa Ótimo, na realidade o prazer é nosso, João é, A gente fica muito feliz em revê-lo, emocionado E muito assim, tu, assim, impressionado com os cuidados que você tem com, seu, com a sua chácara e com as cores do Brasil. Sim, eu vou até, para terminar aqui, eu vou até levar aqui mais próximo à chacra, para poder a gente ver que tem aqui em cima... Mas eu quero também, neste vídeo, agradecer ao Aloysio Fraga Pelo seu posicionamento político, pelo seu posicionamento mais do que político Pelo seu posicionamento cívico, de defesa do país, de defesa das nossas bandeiras Não apenas das cores do Brasil, mas acima de tudo trabalhando, produzindo, gerando empregos E fazendo com que o país se movimente em face daquilo que mais importa Que é o nosso trabalho e a nossa união um grande abraço ao Aloysio e um grande abraço a você que teve a paciência de assistir esse vídeo até agora aqui no nosso canal Tony Rodrigues Além da Notícia. É isso.